Eu, eu, eu outro assim, dia não, já, já expliquei, eu, eu respeito sim, sim. perfeitamente. Eu, sim, eu, eu respeito, eu só não gosto é das bichas malucas, essas põem-me doidas. <risos> é isso. Agora, é eu isso. respeito um homossexual, <risos> respeito, tem todo o meu respeito, tem toda a liberdade para o ser dentro da decência. As bichas malucas põem-me doidas. Mas o que é que é isso, meu coisas que. -me o que é que é uma bicha maluca?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 Há pessoas que fazem Nós esse temos este podcast é por espetáculo. E, e para, para provocar, com o sentido único de provocar. Sim, mas eu provocar acho... provocar uma que... reação Sim, nos outros. Mas eu acho não, que... É? Ou seja... Eu acho. Há muita gente que faz muitas coisas... Quer dizer, se, se um homem Também passar na mulheres minha mulheres rua... Provocam... Não, e não é só mulheres. Se passar um homem pela é só... minha rua a fazer cavalos de mota, de dirt bike, está a fazer aquilo por espetáculo. E não claro. é gay. Claro. É só claro. exibicion Ou claro. seja, é o que ele estava a dizer. Eu acho que isso...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 a fazer ratéis numa autostrada onde pessoas estão ir para o trabalho isso são comportamentos que além de exibicionistas são danosos não, não, para a vida civil com certeza, e com portanto certeza. eu acho que eles são e eu, eu estou a falar do que eu vejo, atenção não é nenhuma tirada uh, antagónica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 Um bairro uh, que era maioritariamente uh, de homossexuais. Uhum. Homens. Sim. Que tinham um gosto como poucas mulheres têm. Claro. Portanto, mas eu não tenho queres, nada mas, contra os homossexuais. Queres que eu tenha um exemplo que aconteceu? Que é uma graça, que não foi nada engraçado. Não tenho nada. Que aconteceu a semana passada? Tenho contra os comportamentos uh, exagerados. De Deixa-me só terminar. Deixa-me fazer aqui um parênteses no, no exibicionismo. Imagina-te num casamento.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 Mas eu acho que o trabalho, para responder à pergunta, que nem de vocês quis responder há bocadinho, eu acho que o trabalho agora é de mudar a maneira como comunicamos. Acho que essa uma coisa, olha, foi esta semana... A, não, desculpa. A semana passada aconteceu uma coisa que eu fui preconceituoso, mas foi rápido. Foi tipo aquele mini... <risos> foi, mas foi rápido. E a, patroa, a minha patroa lá de casa ofereceu-me umas meias, que eu não fiz anos. Ofereceu um arco, uma, eram As meias eram o um Spongebob. Ah, quando o teu patrão te ofereceu meias, a moaste. Espero que tenhas a moar. Ofereceu-me umas meias, que eram o Spongebob, com um arco-íris, à volta do Spongebob. Eu, curti, eu gosto de meias, eu gando meias, e já usei várias vezes, só que uh, tinha que ir à segurança... O Spongebob com arco-íris? É bate a bota com o Bate, bate, bate. Eu tive que ir à segurança social que é aqui em Gondomar. Terça-feira, ao quarto. e Estava com um calor do Caralho, eu peguei nos calções, e eu, ah, eu, para passar, eu, eu para ir para a segurança social tinha que passar pelo bairro. Passei mais rápido, podia ir à volta, mas ah, passo pelo bairro, sou de Gondomar, porque toda a gente aqui.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 uma boca fratelha, eu ia responder a ah, ver problemas, e por um bocado pensei, não, vou levar outras meias. Acabei por roubar aquelas. Mas por um bocadinho eu pensei, não, não coisa, vou levar isto. Eu também acho uma estupidez uh, o arco-íris ter passado a ser única, exclusivamente, a imagem de, do, dos LGBTs. Quer dizer, oh, porquê? Não, não, não, o Não, não, não, não, não, é que... não um arco-íris é a coisa mais bonita que há. Ah. Mas não, isso é como, como, como, como é a representatividade.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 que prefazem Sim, a comunidade LGBT. Isso, é mas, um... mas a partir de determinada altura, as pessoas começaram a ter complexos e começaram a... Pois, mas isso que a, ele estava a falar é, não, é um mecanismo de defesa. É, sabe? É, mas, eu, mas eu, por acaso, aconteceu isso, eu fiquei a pensar, porra, mano eu, eu sou eu, ver? tipo, ninguém, eu sou uma pessoa que ninguém vai olhar para mim e vai... Oh, Nunca tive, tenho 27 anos, nunca ninguém me confrontou do nada, estás a ver? Nunca ninguém manda uma boca Mas já como me confrontaram aos outros, tu sabes que isso pode acontecer. Estás a ver aquela merda, tipo, tinha cá dentro sem. Eu fiquei, tipo, foi lá, mas fiquei, a pensar nisso. E acho que a casa e falei com. Tipo, tive que desabafar isso com a minha namorada. Mas isso são movimentos inconscientes que tu tens, sabes? São preconceitos que todos temos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 quem quer guerra é quem ataca, não é quem leva. Então, isso é grande, esse é o cerne da questão: é não misturar a opressão com opressores com oprimidos. Para acederem à segunda parte, já sabem: subscrevam o Patreon, link na descrição, ou esperem umas semanas até se tornar público. Ainda assim, não terão acesso aos conteúdos exclusivos que lá vamos postando, entretanto, e que já lá estão. Mesmo que não subscrevam, vão lá dar uma vista de olhos. Um beijo, um abraço, uma cotovelada ou um aceno, o que melhor vos souber.